o homem cego na estrada um milagre que Jesus fez Jesus deixou uma cidade e muitas pessoas o seguiram na frente da cidade havia um homem cego ele ouviu que Jesus estava por perto e ficou gritando Jesus ajude-me algumas pessoas que estavam com Jesus disseram ao homem que ficasse quieto mas ele não ligou para isso pelo contrário, ele gritava ainda mais alto, Jesus, ajude-me! Então Jesus o chamou e perguntou, O que você quer? Eu quero ver novamente. Pela sua fé, você está curado. Assim que Jesus disse isso ao homem, ele pôde ver. Ele estava feliz e começou a seguir Jesus.